Você está ouvindo o audiolivro O Prisma das Mil Faces, Uma obra de Eurípides Quil pelo espírito Claudinei Capítulo 5 O Circo Joane, inteirando-se pela mãe do ocorrido na biblioteca, acabrunhada, Encausurou-se por vários dias em seus luxuosos e solitários aposentos, atingida pela recidiva da doença e por mais esse aborrecimento. Uma semana depois, venceu mais essa crise da sua doença. Seu espírito arguto e soberbo exigiu melhores explicações para o leviano comportamento paterno com Gislaine. Procurou o pai e dele ouviu outra versão dos fatos, a verdadeira. Confirmou-o, ouvindo Gislaine a seguir. Interrogando-a energicamente sobre aquela história do filho que estava para nascer, seu irmão, por parte de pai, descobriu que tudo não passara de um mal-entendido, fruto de crendices e superstições da criada. Doente embora... Deu sonoras gargalhadas. Voltou à mãe e escareceu tudo. Mas já era tarde. Marceline, contaminada pelo vírus da suspeita, recusou qualquer explicação que inocentasse o marido. Joane, de sua parte, continuou a dispensar a criada o mesmo relacionamento anterior. Realizava com ela breves passeios pelo bosque, ocasiões nas quais conseguia elevar bastante o nível de educação e cultura de Giswane. Prosseguiu alfabetizando-a como vinha fazendo-a já há algum tempo. Guardadas as exigências das regras sociais, permaneceram amigas. Naturalmente, na presença de terceiros, imperava a etiqueta. As porém, trocavam impressões diversas e até confidências. Num dos passeios, ouviram e simultaneamente se assustaram com os acordes estridentes de uma corneta e o bater de um bombo, seguidos de vozes e algazarras infantis. Despertou-se-lhes a curiosidade e aproximaram-se daquele grupo festivo, que era formado por alguns artistas de um circo que anunciava espetáculos eletrizantes para aquelas tardes. De fato, o circo chegara a Marselha. Gislaine, humilde e exemplória, sentiu-se transportada a uma dimensão que só poderia ser o paraíso. Joane, embora eletrizada também, conteve-se como de costume. Se a criada sentia entusiasmo por um espetáculo popular, não seria ela que iria sentir o mesmo. Assim, demonstrou total desinteresse. Terminado o passeio, separaram-se, indo uma para o trabalho e a outra para a ociosidade. Estava já esquecido o episódio quando, quatro dias após, Joane ouviu dois criados domésticos comentarem a maravilha do espetáculo que haviam visto na véspera no circo. De maior, restou o incrível número de um mágico. Aguçou-se o espírito de Joane, sempre requieto diante de novidades. Procurou seu pai e, num tom aparentemente distante como de quem não quer nada, perguntou-lhe se não gostaria de ir ao circo. Diante da resposta afirmativa, a jovem solicitou que a levasse. Não podendo publicamente demonstrar o desajuste conjugal, os esfendo foram todos ao circo, pai, mãe e filha. O circo é quase sempre o mesmo desde séculos. Homens e animais extraordinariamente bem treinados, demonstrando suas habilidades um objetivo sincero de agradar ao público. A família Sfendo acomodou-se no melhor lugar que o circo podia oferecer aos assistentes, no melhor e, consequentemente, no mais caro, viável apenas aos ricos. O dono do circo era de meia idade, já beirando os 40 anos. Era, por tradição, o mestre de cerimônias. Ao abrir solenemente o espetáculo daquela tarde, proclamou em voz elevada, grave e disciplinada, que a ouverture daquele dia, e somente daquele dia, seria realmente de gala. De passagem por Marselha, hospedado por algumas horas no circo, estava ali seu sobrinho. Informou que esse parente vinha se destacando por toda a Europa, desde a Polônia, onde nascera, por seus reconhecidos méritos de músico e pianista. Viera e a Conselho Médico faça o clima saudável proporcionado pelo Mediterrâneo, e, a convite do tio, conceder executar no velho quase esquecido piano do circo algumas peças musicais. Terminada a anunciação, um homem de porte ereto, magro, de olhar profundo e misterioso, saiu calmamente do pórtico dos artistas e encaminhou-se diretamente para o piano, que há muitos anos não era utilizado, mas que era mantido no patrimônio só para conferir classe ao circo. Sentou-se austeramente. Manteve por dois longos minutos circunspecção. E, após... Em gestos lentos, endereçou as mãos para o teclado. Havia reservado para a abertura uma vibrante composição de sua autoria, que expressava, ao mesmo tempo, convicção patriótica e drama sentimental íntimo. Ao leve contato, as cordas repercutiram e, como que um frenesia, passou-se do artista. E ele... Até então lento e calmo, transmudou-se num agitadíssimo, porém disciplinado pianista, extraindo do velho instrumento o solo que a todos colocou em êxtase. A música inflamou os corações presentes por despertar sentimentos adormecidos, fazendo eclodir emoções fortes, arrebatadoras, fulgurantes e irresistíveis. Durante o solo, uma única vez o artista tirou o olhar do teclado e, dirigindo-se para o público como um todo, não viu ninguém em particular. Estava fisicamente ali, mas emocionalmente nas vagas da imaginação. Seus olhos pousaram nos de Joane. Assim como se saísse de um torpor, ou como se estivesse retornando de uma longa viagem astral, fixou o olhar na bela jovem. Não durou esse momento, mas iria repercutir muito tempo, muito tempo mesmo, na memória da moça. Terminado o primeiro número musical, a plateia, de pé, delirantemente empolgada, aplaudiu demoradamente. Também de pé, curvando-se ligeiramente, o artista agradeceu. Agora, olhando Joane fixamente, informou ao público que iria executar, como número final de sua participação, sua peça musical preferida, símbolo da despedida no amor. Sem tirar os olhos de Joane, disse algumas palavras. E após executou a música expressão de tristeza mais nos acordes do que no próprio semblante igualmente triste aplausos demorados seguiram-se números de acrobacia de animais domesticados e outros o senhor Bento emocionou-se muito ao ver um cãozinho parecido com aquele ao qual furtar a vida, a tempos, realizar peripécias que demonstravam grande percepção e humildade, quase inteligência, posto que o cão, docilmente, obedecia aos gestos e à voz do treinador de maneira adestrada. O mestre de cerimônias pediu desculpas ao respeitável público pela ausência de um dos animais, uma elefanta de comportamento amoroso para com as crianças. Naquela tarde, o animal estava em estado crítico de saúde. Algo não ia bem e a elefanta passava muito mal. Joane havia se desinteressado pelo espetáculo a partir da saída de cena do músico. Como encerramento, foi anunciado um fabuloso número artístico. O senhor Marcel Lieber, mágico mundialmente famoso e amigo do dono do circo, iria executar naquela tarde um número de mágica para o qual necessitava de um voluntário da plateia com coragem o suficiente para poder estabelecer contato entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Conquanto a criatura humana seja sempre curiosa, o que é absolutamente necessário para seu progresso, daí a coragem para enfrentar o desconhecido, seja de que área seja, pela plateia perpassou um desconfortável frio na espinha de todos. Num gesto clássico de interesse despistado, isto é, de promoção visando o retorno, o mágico Marcel sem sequer saber se havia na plateia algum voluntário para seu número, dirigiu-se, assim como que descuidadamente, para lá e para cá, em busca do almejado parceiro. Distraídamente, por acaso, parou de ao camarote ocupado pelos esfendo, e, em voz estudada, autossuficiente para não ser um grito, mas para ser irresistível desafio, Perguntou se não havia ali algum candidato a ser seu coparticipante do número. Bientu, sempre disciplinado mentalmente, não respondeu de pronto. Joane não parecia estar presente, tamanha sua apatia. A senhora Marceline sentiu que o chão do circo abria-se a seus pés e quase desfaleceu, Religiosa e extremada que era, não desejando envolver-se com tais assuntos muito do gosto de hereges. Havia pessoas sensitivas na plateia que estavam no limite do desvario, em nível insuportável, receosas do que estava para acontecer. No íntimo, Bento sentiu que aquilo não era bom. Percebeu a aflição da esposa e o ofensivo descaso da filha para com o artista. O ar tornou-se irrespirável. O mestre de cerimônias, marotamente, dirigiu-se à numerosa plateia e advertiu que, se não houvesse um voluntário, o número não seria realizado. Concluiu a advertência olhando para o senhor Bintu os apupos eclodiram. Era isso mesmo que o dono do circo queria. Para evitar um constrangimento maior, principalmente para seus familiares, Pientu prontificou-se ao número. Houve um instante de pesado silêncio quando se dirigiu para o palco. Depois, sob comando do mágico, Todo o circo aplaudiu o corajoso homem que ia se submeter a um encontro com os mortos. Fora dos olhos da plateia, nos fundos do circo, o domador dos elefantes e dos felinos, Jussar, notou que os animais inquietaram-se de súbito, demonstrando sentir no ar algo estranho, qual se um maremoto estivesse por acontecer, ou se um incêndio de grandes proporções estivesse irrompendo em direção ao circo. Sabia o domador que sempre naquele número do mágico isso acontecia, fazendo com que os animais ficassem excitadíssimos. Excitação essa que se prolongava pela tarde e pela noite toda, às vezes durando dois ou três dias. — O que seria isso? — perguntava-se o domador até já solicitar ao dono do circo que parasse com aquela promoção, pois o espetáculo de mágica desestabilizava os animais e mesmo fazia-lhes mal. Nunca fora atendido. Na arena, subindo dois pequenos degraus de madeira, Bientu logo alçou o nível mais elevado do palco. Marcel solicitou silêncio máximo ufaram tambores. O mágico acendeu alguns ramos que logo perfumaram o ambiente, a guisa de incenso. Pronunciando palavras ininteligíveis, acompanhadas de gestos cabalísticos, convulsionou-se em súbito estremecimento, e depois, voz inteiramente mudada, olhando do céu para a terra, fixou o Bientu e perguntou-lhe. — O senhor não me reconhece? Bentu, não muito interessado, nem acreditando na veracidade do que acontecia, respirou fundamente, rirou os dentes, consciente de que estava diante de grosseira mistificação. Mentalmente na defensiva, respondeu aborrecido. — Não, não o reconheço. Aliás, como poderia se só o conhecia há pouco? Sua resposta era para Marcel. — É pena — disse a voz diferente de Marcel, aduzindo. — Esta oportunidade talvez não se repita nesta vida, mas vou dizer-lhe algo que muito tem incomodado. Bento impacientou-se e imediatamente colocou-se em guarda, pois havia prenúncio nas últimas palavras pronunciadas pelo mágico de que alguma coisa íntima... Estava para ser tornada pública. Disse a voz. — senhor bentu aquele olhar que o senhor viu nos meus olhos um minuto antes da minha morte foi o olhar de amor com o qual meu coração disse adeus à sua filha Joane, a quem ainda amo e sempre amarei. — Sou Elísia. Exclamou. bentu sentiu agora ele o mundo rodar à sua volta. Totalmente despreparado para o que acabava de ouvir, cambaleou. Joane, até então inteiramente ausente de atenção, foi fulminada com a declaração de amor que, sem dúvida, Elise acabara de repetir, só que agora, diretamente do mundo dos mortos. Também para ela, a carga emocional foi insuportável. Sentindo-se mal, como seu pai, foi amparada por Marceline, por sua vez também trêmula e perigosamente pálida. Antes de desfalecer, Joane gritou. — Elysian! O circo deixou a cidade, no dia seguinte, apressadamente. O dono do circo, temeroso de um processo policial, Tensionava a distanciar-se o mais rápido possível do alcance do poderoso esfendo, cuja família fora transportada para casa em delicado estado, consequência direta do insólito espetáculo. Havia um problema que estava impedindo o deslocamento rápido de todo o circo. Homens, animais e equipamentos. A elefanta, mais adoentada ainda, constituía pesado fardo para as parelhas que a transportavam, bramindo com dores perceptivelmente insuportáveis. O problema foi solucionado pelo dono do circo de forma covarde. Enganando o domador, muito ligado a todos os animais, abandonou a elefanta alguns quilômetros adiante do perímetro urbano, numa região pouco habitada, onde haviam apenas alguns poucos casebres. Por ali passava Joaquim, que presenciou o ato maldoso. Amigo dos animais e amante da natureza, condoeu-se do pobre animal e, amargurado e entristecido, presentindo a morte próxima do mesmo, dirigiu-se Sénere à mansão, contando ao senhor Bientu o que vira. O olhar sincero e a voz terna do preto velho, implorando ao patrão que socorresse a elefanta agonizante, fizeram com que Bientu fosse até onde estava o animal abandonado. Bientu, assim agira, parte para atender ao velho e parte porque o circo marcara indelevelmente seu espírito na tarde do dia anterior. Ao chegar no sítio em que estava o animal, Pequena multidão entre curiosa e sequiosa de espetáculos ligados com a morte, eis que o animal agonizava, postava-se a poucos metros da elefanta. O animal, mesmo com um olhar súplice, não recebeu um único gesto de apoio ou de conforto de nenhum daqueles espectadores. Uma vida inteira, longa, dedicada a divertir crianças e adultos aos milhares, chegando ao fim, sem uma única mão amiga que lhe transmitisse solidariedade. Bientou assumiu rápido, generoso apoio ao animal. Desvencilhando-se de algumas peças de roupa, ajuizou a situação. Percebeu, de pronto... Embasado na sua longa experiência com as lides da vida rural e no trato com os animais domésticos, que a elefanta estava à morte. Mas ó Deus! exclamou ao perceber também que a fêmea estava prenhe em dificuldades em dar à luz a sua cria. Notória era para todos a intensidade da dor do animal que contorcia-se e bramia de forma a despertar piedade nos corações, mesmo aqueles mais insensíveis. Grande era a curiosidade dos circunstantes. Contudo, coletivamente apiedaram-se do grande animal. Curiosidade e omissão. Algumas vezes, piedade. Tais os ingredientes rotineiros de qualquer acontecimento funesto que quebre a monotonia dos medíocres do mundo. Bientú circunvagou o olhar pelas redondezas e divisou, a cerca de cem metros mais ou menos, retirado da estradinha, um humilde casebre. Intuitivamente, perguntou em voz alta, já sabendo que a resposta seria afirmativa. — Quem daqui mora naquela casa? De fato, três crianças responderam. Dirigindo-se à criança mais velha, uma menina entre 12 e 13 anos pediu-lhe, ou melhor, ordenou-lhe. — Vá correndo buscar um balde d'água, se possível, água quente. A menina saiu em disparada, seguida por seus dois irmãos menores. Ventu aproximou-se cautelosamente do animal, pois, conhecedor que era das coisas do campo, sabia muito bem, por experiência própria, que, enquanto com dor, todos os animais irracionais agem com um exacerbado senso de defesa, agredindo feroz e bruscamente qualquer coisa ou qualquer ser vivo que dele se aproxime. Cuidadosamente deu a volta pelo animal, de forma a não expor-se a um eventual lance de sua tromba, que sabia seria mortal. Colocando-se junto ao posterior do animal caído e já quase exangue, observou um pouco melhor o quadro. Percebeu que o parto seria iminente, mas que a elefanta não tinha mais forças e que, sem ajuda externa, ativa, Tal não aconteceria. De qualquer forma, o fim estava próximo. Chegaram as três crianças trazendo três vasilhas de barro, todas contendo água quente. Na falta de coisa melhor, Bientou mergulhou seu casaco na panela maior e, quase carinhosamente, de forma afagadora, colocou aquela veste molhada na testa do animal. De alguma forma, elefanta não recusou, pois entreabriu os olhos, proporcionalmente pequenos, e encarou o bientú. Este pegou outra peça do seu vestuário, uma espécie de chale, e, molhando-a em outra vasilha, colocou-a na região genital da elefanta. O silêncio dominava a cena. Só se ouvia de minuto a minuto a voz grave, por interna, do homem que repetidamente envolviu o animal com panos molhados em água aquecida. Ninguém entendia o que Bentu falava. Só a elefanta. No cérebro do animal, ressoava o tom de voz daquele homem, e isso traduzia-se em auxílio e, principalmente, em vibrações do amor universal. Por cerca de quinze minutos, essa operação repetiu-se até que a água se acabou. O milagre, porém, não tardou. Reunindo as últimas forças, a elefanta, numa formidável contração muscular, que fez primeiro seu corpanzio encolher, unindo as quatro patas, depois alongar-se desmesuradamente, conseguiu tirar do ninho uterino sua cria. Pesando quase noventa quilos, o filhote rolou para o mundo e foi parar a cerca de cinco metros do glorioso portal que o houvera transferido da mãe para a luz. O saudável elefantezinho, ao nascer, quase atropelou as três crianças que tinham trazido água, as quais, em poucos minutos, foram testemunhas da vida, mas também da morte. Dois minutos após, a elefanta morreu, encerrando, melancolicamente, meio século de vida generosa. O nascimento de qualquer criatura em todos os tempos coloca o homem muito perto de Deus, eis que desvenda para todos, sem exceção, a importante ponta de um começo. A vida, no primeiro instante, de homem ou animal, é sempre coisa agradável de se ver. Por outro lado, enquanto o homem não souber do depois da morte, que é o ponto final da reta da vida, a morte será sempre desagradável, de homens ou animais. Quanto aos homens, tempo virá em que compreenderão que a vida é contínua, embora dividida por seções, ora materiais, ora espirituais. Berço e túmulo são, assim, experiências várias vezes repetidas. A lógica mostra de que lado está a crença na reencarnação. Se numa quimera de alguns sonhadores ou idealistas do invisível, ou se na perfeição da justiça divina. Por que não seria crível nem aceitável que alguém nascesse com graves deficiências físicas ou em extrema pobreza, ou com insolúveis degenerações orgânicas, se a causa ou as causas para tais desconfortos não estivessem matematicamente jungidas a vidas anteriores. Vidas passadas essas, nas quais as vítimas de hoje tenham sido, certamente, os carrascos de então. Ou, ainda, depositários infiéis dos empréstimos naturais, como a saúde, a inteligência a beleza, ou mesmo grandes fortunas, empréstimos esses mal empregados, quase sempre egoisticamente, nunca em benefício do próximo. Quanto aos animais, nossos irmãos inferiores, é nosso dever respeitá-los e protegê-los. Deus não lhes daria a vida e os homens por companhia, senão para evoluir. O senhor Bientu despachou alguns serviçais de sua casa, que estavam presentes, para irem até a fazenda buscar um carro de boi com parelha para transportar o filhote até onde pudesse receber cuidados que assegurassem sua sobrevivência. Celeres, dois rapazinhos foram até o sítio dos esfendo e transmitiram as ordens do patrão com recomendação expressa de urgência. Arrumado o carro e atrelados numa canga dois possantes bois, lá foi pelo caminho buscar o elefantezinho, e, como sempre acontecia, as rodas em atrito com o um eixo iam cantando, melancólicas, repetitivas. No local, ordenou Bientu que alguns homens cavassem cova suficiente para abrigar o animal morto. Pagou bem e por isso foi prontamente atendido. Não se passaram quatro horas, e a elefanta estava enterrada. Nisso, chegou o carro de boi. Vários homens foram necessários para erguer do chão a cria e colocá-la cuidadosamente, segundo instruções de Bientu na condução, que logo retornou à fazenda, levando aquela estranha carga. Ao chegar, repetiu-se ao inverso a operação de descarga. O pequeno elefante foi colocado numa baia que estava vazia e, naquela noite, o senhor Bintu ali permaneceu, fazendo-lhe companhia, indeciso quanto ao atendimento que deveria dar ao animal. Antes do dia amanhecer, quando o silêncio reinava na quase madrugada, Percebeu o homem, desperto até então, que o animal dava mostra de uma anormalidade qualquer. Seus olhos dilatavam-se a espaços de tempo, e sua temperatura, medida na ponta da tromba pelo contato da mão do experiente homem do campo, aumentava de forma sensível. Estava assim o homem atrapalhado e conduído, sem saber o que fazer quando dali se aproximou a velha senhora, vó negra. Trazia às mãos uma panela de barro, da qual fugiam nesgas de fumaça, dando-a a perceber que continha algo quente. Era um líquido que a velha senhora colocou entre as gigantescas bochechas do animal, com uma colher de pau. O animal conseguiu sorver um pouco daquele líquido, cerca de dois ou três litros. Pelo cheiro pôde Bientu perceber que, dentre outros componentes, ali estava presente naquele caldo a erva-citreira. A pouco e pouco o animal pareceu aquietar-se e, em leves contrações, adormeceu por fim. Pediu vó negra que o senhor Bientu fosse descansar, pois ela ali permaneceria em vigília até o animal despertar. Bien tu, sem contradita, aqui é seu. Horas mais tarde, despertando, já indo alto o sol, dirigiu-se apressadamente à cocheira e, ao chegar à baia onde estava o elefante, seu coração quase parou de tanta emoção e alegria, pois o pequeno grande animal estava em pé sobre as quatro patas. Balançava-se para lá e para cá, usando a tromba como canudo para beber leite da vasilha que Vanegra Negra lhe oferecia. Era leite de uma mula cujo filhote nascera três dias antes e, a partir de agora, teria que ser repartido com o elefante na proporção de dois terços da produção diária para o afiliado. Vanegra Negra cuidou do elefante ministrando-lhe amamentação artificial, e prodigalizando-lhe cuidados e carinho. Em pouco tempo, o animal tornou-se a vedete da mansão dos Esfendo, dando mostras de gratidão, aliada a evidentes sinais de inteligência. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.